Era mais um dia normal em Minecraft Irmandade Eu tava trabalhando pra decorar minha casa E trabalhando com a minha habilidade de encantar itens pra ganhar um dinheirinho quando de repente o House veio falar comigo, aparentemente o Tugin fez uma construção gigantesca para esconder um segredo perigoso. O único problema é que aparentemente isso pode estragar toda a irmandade. E eu como um player que estou fazendo minha casa agora, eu não quero perder tudo que eu tenho. Então eu vou descobrir o que é isso e se for preciso eu vou acabar com as minhas próprias mãos. Então se você quer saber o que é isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia de Minecraft. Eu de três pânico, né? Aliás, antes de começar nosso dia, né? Deixa eu dar um monstruário do meu look poderoso, mano. Olha que pânico armadura encantada que a gente fez no último vídeo, mano. Então passa lá, pra... aliás, oi? Leilão de habilidade na sexta-feira. A SS Delete. Então quer dizer que o Delete vai fazer um leilão de habilidade. É dele ou ele conseguiu de alguém? Ah, fica aí a dúvida, né? Enfim. Ativa o sininho aí e vamos falar com o Maker Bom dia. Pronto, esse, esse foi o nosso diálogo com o Maker Ó, gente, hoje nós temos muitas coisas pra fazer maneiras. E uma delas é decorar a nossa casa. Pra ser sincero, eu tenho esse casarão um maneiro. Na real, tem um mundo inteiro maneiro e ele não tá decorado. Sem falar que o Pedrux que quebrou o vidro, então tem um buraco na minha casa aqui com um reboco. Vamos dar um jeito nisso hoje. Futuramente, não agora... Pera, eu, tenho, eu tenho que pegar um bloco antes de mostrar isso, calma aí. E ó, por sinal, a Puff fez a casa dele, mano. Maneira, né? Como eu tava dizendo, futuramente, não agora eu quero fazer uma passagem de redstone aqui secreta para só eu ter acesso aqui em cenário de baixo. Por enquanto, como eu não tenho condições, vamos deixar assim numa escadinha normal, né? Se bem que agora eu posso quebrar e deixar tudo escada. Porque é o seguinte, como eu quero começar já o dia decorando a nossa casa e deixando ela bonitona, eu vou precisar de espaço, né? Por falar em espaço, olha o Enderman fazendo espaço aqui já. Ó, oh, dúvida, dúvida sincera. Eu sei que o Enderman não me ataca se usar uma cabeça de abóbora. Agora, se eu espalhar a cabeça de abóbora normal ou com lanterna no chão, o Enderman para de vir pegar os blocos? É, Alguém responde, não mente, por Favor. Agora vamos jogar um baú aqui e vamos levar todos os nossos itens para cá da forma mais inteligente. Assim, ó. Agora eu tiro a água. Pô, e essa água foi rápida, né? Agora a gente desce aqui bonitaço, fica bem aqui, clica no baú e Tá lá, prontinho. Viu como foi rápido? Vamos girar essas fornalizes também, né? Porque querendo ou não, né? ninguém aqui é de ferro, né? Elas são de pedra. Não, brincadeira, brincadeira. É porque elas estão ocupando espaço mesmo, na realidade. Eu só vou deixar as tochas por enquanto, na real. Oh, e até que ficou bom. Coloca a cama aqui, marca o spawn e tá lá. Eu vou aproveitar e pegar umas terras que tá sobrando aqui. Vou tampar tudo. Pronto, bem melhor. Agora é o seguinte, para decoração da nossa casa ou do nosso mundo, eu esperei uma construção maneira. Problema aqui para fazer ela eu vou precisar de alguns bloquitos. A lista é essa daqui. Tá, é bastante coisa. E bom, quando eu tenho que construir muitas coisas que vai usar muitos blocos e tenho que anotar, eu faço assim, olha. Eu venho aqui, ó, tiro essa printzinha bonita e mando pro Opu. Pronto, agora que tá tudo devidamente anotado na conversa com o nosso amigo, entra a segunda parte desse plano. Coletar esses recursos. E sabe, coletar recursos para decorar sua casa do Minecraft é muito... Muito legal, só que o que é mais legal ainda é você se inscrever e deixar um gostei para fazer parte da Irmandade. Então aproveita aí, né? E minha coleta de recursos tá vendo totalmente normal até que isso aconteceu, mano. Olha, olha o doletinho ali, o irmão Drongo. que. O que você que quer? Oh, uma tem uma flecha atrás do seu larápio. O quê? Passou uma flecha atrás de ti. Oxi, foi, foi o Knight. O Knight tá ali. Sério? Tá Não, pera, vem pra cá, vem pra cá. Depois, depois você briga, vem pra cá. Ué, eu olhei pra trás, o Knight tava olhando pra mim. Será que não foi, não? Ah, às vezes foi, mas às vezes não foi também, né? Olha, eu, eu queria falar um negócio com você, vai. O quê? A, a, abre o jogo, para falar. Tá me espionando enquanto tu pegava argila aqui? Não, um, um passarinho me contou. Ele falou que você conhece um cara que encanta itens. Quem que te falou isso? Ah, cinco diamantes. Fica assim, item canto... Tchau, Delete. Tchau, vai embora. Não, for o for House. Ele falou o, pra mim. O Hears? É. Tá, e aí, o que, que tem a ver com isso? Ah, eu queria emprestar minha pá pra você aí você manda lá pro, pro amigo seu, que tá pra mim, como que faz? Sua pá? É. Não, pera. Eu também queria, Eu vou aproveitar, vou te dar tudo, né? Que eu preciso. Tá, ah, você quer esses três itens aqui, né? Ó, o encantamento que vai vir, ele vai encantar na mesa de encantamento. Então não é garantido, não, cara. Você vai ter que dar seus pulos aí. Pera, mas com quanto XP que isso aí vai ser encantado? É, com a bancada básica, ele não, ele não tem os livros. Ele, tá, ele não fez ainda. Eita! Não, tá, é melhor do que nada isso vai, vai é muito caro isso aí, LG? Não, do, do diamante. Meu Deus do céu, cara, vocês me empobrecendo, oh, né, gente. Ó, oh, ele me falou que ele curte os itens diferenciados. Se tu quiser arranjar esse tridente aí. Não, não, esse tridente que tem muito trabalho pra conseguir. Ó. Acho que eu vou dar eu vou dar esperada que eu acho que eu posso usar ele pra, pra farmar alguma coisa mais pra frente. Tá bom, beleza. Então ó, faz o seguinte, ó. Dá, dá cabo nesse zumbi aí que eu, que eu vou lá falar com ele, tá bom? É, eu te entrego na sua casa, pode ser. Você sabe onde eu moro? Não. É ali no porto ali, ó. Vai lá no portinho. Tá, tá. Pra, pra, pra que lado quer fazer um favor? É aqui, ó. Chega aí, vem cá. Mano, a gente tá no meio da floresta, velho. Que doideira Mano, isso aqui. me deixa minha floresta. É, cadê? é pra, é pra ó, lá, assim, ó, depois da pedra? Tá, tá, tá vendo aquele pico daquela montanha lá, ó? Sei. É pra lá, ó. Não, be beleza, então. Momo, tralha. Não demora, não, LG. Pede pra ele encantar logo lá, tá? Porque eu preciso, tá preciso, oh, real, eu oh, preciso oh, falar oh, com Delete, o Raul lá. O que é esse negócio aqui? O okay. quê? Tá, eu já, já, já. Ó, ó, uma garfada, vou te dar uma garfada, velho. Ok, eu vim para casa já para encantar o item do Delete. Por causa que eu precisava esquentar essas argilas. Porque como vocês viram, um dos itens da nossa lista era o vaso. Então essa argila já vai adiantar esse processo, na real. Essas flores aqui também E o andesito O diamante é lucro Já que eu tô aqui Vamos aproveitar E encantar essa ferramenta Do delete aqui Como ele trocou a pá primeiro Eu acredito que a pá Ele queira muita eficiência, né? Então vamos pegar eficiência na pá E durabilidade Na picareta eficiência para ajudar ele Eficiência Nossa, tem eficiência tudo aqui, ó Acho que ele vai gostar Só que eu não vou entregar agora não Eu vou enrolar um pouquinho para ele não suspeitar Que eu que sou a pessoa desses itens Na real, enquanto isso Eu posso fazer outros itens aqui Ih, não posso não Ó, na construção Vai utilizar duas bancadinhas de trabalho E umas outras coisas que eu posso conseguir na praia, como vidro azul para reparar aquele erro que a gente teve, né? Então quer saber, na real? Vamos encontrar o Delete já, porque eu, eu, eu, eu sei que se ele tá com uma palha para o deserto e eu falo para ele me trazer umas portarias, Tá bom, né? Ah, acho que é uma boa. Tá, então vamos na casa dele, vamos para que ele esteja lá e oh, o portal do Nether ou oh, depois eu vou lá, mano. Eu posso pegar aquelas pedras luminosas que a gente precisava. É, eu, eu vou, eu vou para Nether. Até porque eu não sei se o Nether tem dono, né? Não tem uma placa lá avisando Mas do Delete subterrânea. Não. Ô, oh, oh, oh, delete. Que que é isso? Oh, oh, Invasão de domicílio? Eu vim te procurar, eu achei um, um caminho de mineração e quando eu cavei, eu caí num buraco que estava na sua casa. Oxi, sério? Ah, eu achei que ele minerou na sua casa. Oh, posso ser só o portal do Nether? Ah, pode. Por que não? Eu nem sei onde que ele sai, na verdade. Ah, né? É coisa rápida. só quero pegar uma pedra luminosa. Ó, oh, meu amigo conseguiu fazer uma coisa maneira com seus itens. Eu falei para ele, ó, oh, o delete dropou a pá primeiro. Então eu acho que ele quer eficiência, né? E ele conseguiu não só na pá, mas como em tudo, delete. Sério Uhum. Oh. Deixa eu ver. Eficiência quanto? Eficiência 5? Deixa eu ver. Não, calma lá, né? Eficiência 1 é um em tudo, mas ele conseguiu. Ah, é verdade. É por causa que é, a, a, é level baixo, né? Mas Sim. tá bom, Alexei. É melhor do que nada, velho. Pelo menos agora eu já tenho uns itens encantados. Pois é, né? Ó, oh, da outra vez que eu tive que, que levar pra link do do House, ele fez eu pagar as lápis azuis, mas dessa vez ele nem cobrou. Foi, foi de boa. Ah, que bom, eu gostei dele. Depois você me apresenta ele aí, velho. Que eu preciso cantar. Às é vezes eu posso revelar quem é ele, por causa que ele falou, ele contou pra mim no segredo, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, Alexei. Tá é. Não, ah, é, é, só uma coisa. Você pegou essa pá para ir pro deserto, né? Sim. Você consegue me trazer meio pack de areia? É que meio que minha casa é de vidro e o Pedrux que quebrou minha casa. Tá, eu trago para você. <risos> obrigado, é um eu, diamante. Vou, oh, e aí, mano? Qual é? Qual é? Eu, eu, eu te trouxe contato pra o contato para encantar o Eu podia falar que não ia passar pensa nessa. Não, eu, eu trago então uns meio pack de areia. Ah, mas só meio tá. pack de areia, hein, que eu não tá, sou tá, muito. Não, não, não, não tá, tá justo. Valeu, vou vou lá pro seu Nether, tá? Valeu. Obrigado, obrigado. Eu tô numa dúvida real se a gente tá conseguindo esconder bem a nossa profissão. Eu tô numa batalha de alguns momentos eu acho que sim, em alguns momentos eu acho que não, mas por enquanto, tudo certo, eu acho sai daqui, sai daqui, sai daqui sai daqui para aqui, tá bom. Quartos eu não quero. A única coisa que eu quero daqui, na real, é a pedra luminosa, aquela ali. que seria bom se eu tivesse alguma mais acessível, porque aquela ali também é arriscada de pegar. E como eu tô com os itens meio mequetref, ainda não quero morrer, né? Vamos combinar. Será que o Delete era o dono do Nether? Por isso ele deixou eu entrar aqui de boas? Existe alguma, alguma habilidade que é dona do Nether? Olha, honestamente, perguntas é o que não falta. O problema é essa resposta, né? Eu acho que não sobra escolha pra nós a não ser pegar aquelas ali, olha. Meu Deus! O que foi isso? Mano do céu! Eu tem, mano. Foi uma jogada muito épica pra sobreviver. Tá, eu acho que aquele guest desistiu da gente. Vamos aproveitar essa brecha. Vamos pegar esses blocos e vamos sair daqui o quanto antes. Mano! E eu vou falar para vocês, eu fiquei realmente curioso para saber se o Delete é o dono do Nether. Comentem aí se é. Tá, vamos ver. A gente já tem 22 pedras luminosas, já é mais que o suficiente. Vamos para casa. Quer dizer, para casa não, né? Para casa do Delete. Eita, eu vim parar no portal no meio de tudo aqui. Ah, tá bom. Já é mais perto de casa mesmo, né? Agora, com isso, a gente já pode trocar esses bloquinhos amarelos. E com isso, mais uma parte da nossa casa vai estar tá concluída, mano. Que da hora. E ó, até que ficou legal com essas pedras luminosas, né? Eu mal posso esperar para ver a noite como ficou. Eu vi que o Delete fez algumas conquistas no Minecraft, acredito eu que ele já esteja no deserto. Então em breve a gente já vai ter as nossas areias para arrumar aqui também. Ah, e os nossos vasos já esquentou. Eu tomei liberdade também e já fiz alguns itens que a gente precisava. Saca só. Olha só quantos itens já tem. Que da hora. Tamo em caminho também, né? Na real. Deixa eu guardar isso aqui também, né? Aqui, ó. Tá lá. O problema é que o próximo item que eu vou precisar é o tear. Vou precisar de linha. E como eu vou precisar de 13 teares, eu vou precisar de 26 linhas. Eu não tenho nenhuma? É, eu sabia que o tear ia é ser um problema. Então, vamos Atrás de linhas e também de um pouquinho mais de madeira de carvalho. E também o dia vai demorar um pouquinho, ainda né? Bom, conseguimos madeira até estragamos nosso machado e temos que fazer um novo. E agora temos as linhas e fiz mais tarde do que precisava. Tá, tá tudo bem. Terra está feito. Alçapão também. Tronco é 28 e 110 lajes. Baú a gente tem laje de endesito. Muro é, acho que a gente tem tudo. Posso começar até a construir. É, vamos começar na real. Vai faltar algumas coisinhas pequenas, como por exemplo as estantes, mas depois eu pego elas. LG? Aqui, oh, oi, oi, aqui embaixo. Oi, ai que susto! Cadê? Posso oh. subir aqui? Posso subir aqui? Oi, oi, entra aqui. Posso subir, mas eu, eu não sei se meus filhos vão acompanhar. Vou acompanhar. <risos> que, que filho? Que história que é essa aí de filho? Pera subir aí, LG. Meu Deus do <risos> céu. Só meus ali, vou ficar lá pera, fora. Pera, vamos lá embaixo. espera aí. você trouxe as minhas areia no, no disco lá. Não, não, tá aqui no meu inventário, porque senão é, é, eu, eu, na verdade eu não sei como que coleta as areias dele. Ah, que bonitinho. Oh, olha para mim aqui, fi. Ué, por que eles estão indo embora? Aqui, ó. Ah, eles pegaram as areias, <risos> LG. Me dá areia, Igor. Né? Aqui, ó, peguei. Meu Deus! Quantas areias ele consegue carregar? <risos> por isso que tava demorando a coletar areia. Quanto mais eu minerava, a pá não rendia, LG. Mas, se é que você segurar, você passou. No meu inventário tem 18 já. Cadê o Alai? Eles ainda não rolaram por aí. Eu aqui, não ó. posso perder ele de Oi? vista, não? Estão aqui do meu lado. Dá licença, dá acesso. Aí é, é porque tem que deixar ele segurar na areia para ele seguir. Eu, ah, ô, mas pera aí, cê, me, me dá mais areia aí. Pera aí, quantas areias dropou para você? Toma aí, toma aí. Eu te dei todas e né? você me manda meio pack, como combinado. Meio pack? Oxe, me dropou? Toma aí. Oh, ó, olha, ele ser, já veio pegar! Já veio pegar! Ligeira, não, mas é muito, muito bonitinho. Tira uma foto meia com ele? Tiro, ó, fica. Deixa eu tirar a pra... armadura para ficar bonito. Tá, mas ele, ele é meio arteiro. Pera, tá aqui, ele Fechou é Não, fui eu, fui eu. Tá, vai, vai, vai. X. Tá ah, não, não, não, eu não sei. Ele não, cara, não, não, não. Correndo, tem tem que correndo. sair uma foto. Tem que sair uma foto. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Pera aí, Ai, ó, pera, vai, vai de novo, vai de novo. Tô, te, tô tentando, tô tentando. Aqui já não dá mais. Né? Aqui o outro, o outro, outro aqui, ó. Pronto. Aê, foi. Foi! Aê! Foi. Aê. Foi. Meu Deus, <risos> <risos> depois de der a minha tentativa. Faz que Me manda essa, essa, essa foto aqui lá no Discord da Irmandade pra eu e todo mundo ver, beleza? Ah, vou mandar lá, mano. Os inscritos vão adorar. Não, vai ser é pânico. Eu, eu também vou adorar. Enfim, Delete, obrigado pelas areias. Agora vamos. Vou... Oh, pega pega mais um pack aí. Oh, obrigado, hum, mano. Agora vamos, uma aqui. Tamo junto, Nath. Valeu! Mano, que da hora esses alai do Delete, né? Bom, eu já comecei a construir a casa como vocês viram e, obviamente, eu não vou conseguir concluir ela porque falta muitas coisas. O mais legal é que quando eu acabei de construir ela, eu já tive uma visita nova, o House. Olha, eu vou falar que eu gostei do resultado. Eu não vou mentir. Falta algumas coisas como três camas sochas aqui e também tudo que tá essas madeiras e essas tábuas aqui é porque tem que colocar esse de livro, mas eu ainda não tenho, né? Queria agradecer também ao, ao Don Epic, ele que me ajudou com a build, tá? Bom, de qualquer forma, Ficou bem legal. Eu tenho uma escada ou, uma, ou um pulo que é uma descida rápida. Tenho baús. Tenho tudo que eu preciso. Só falta umas estantes. E, obviamente, vai ter vários carpetes roxos aqui pra agregar o cenário. Eu tenho até os correntes Eu tenho 31. Eu tinha, eu tinha 32, mas eu gastei um. O problema, olha, ó. Olha o que eu gastei ó. O problema é que eu não tenho a lua. Como eu gastei minhas linhas, agora eu não tenho. De qualquer forma, eu já posso pegar meus itens e levar aqui pra cima, né? Isso é uma parte boa. Cadê os meus itens? Aqui, ó. Bom, vamos subir aqui, né? E agora que a gente tá com o inventário pronto, a gente pode arrumar mais umas Coisinhas, mas antes o house falou que queria falar comigo, então vamos esperar. Ele aqui, mano. Esse house é o make-traff, né? Marca as coisas, e não aparece, né? Cadê o rádio, mano? Oxi, o rádio, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. House. cadê você? Calma aí, eu tô invisível. Eu tô aqui, acho que eu acho que é o house, não tô te vendo, não, cara. Cadê você? Não, não tô te vendo, eu tô olhando para você. Ah, Você falou sério, tá eu, tô, eu, tô, eu tô olhando pra você, cara, eu tô te vendo. Tá acontecendo alguma coisa aqui? Cadê você? LG, para de me trollar, LG, para ah, de tá, me trolar, Tá, mano, tá, tá, fala, fala o que você quer, fala o que você quer. <risos> fala, cara, fala. Eu percebi, cara, que tu e o Apu já saíram da ilha. Eu queria perguntar pra você se você não achou uma vila por aí, que eu tô atrás de um villager, cara. Vila? Tá, pera aí. Eu não sei se tem villager, mas eu vi uma vila. Foi na hora que eu peguei esse sino aqui, ó. Ah, é verdade, aqui tem um sino. Ela é bem nessa direção aqui, House. Hum, caraca, velho. Você ela nossa. toda vida, você vai ver como uma prainha. Você entra nessa praia misturada com um bioma de, de planície e vai ter uma vila lá. Cara, que bom, porque eu falei com o Apu e ele falou pra mim para pra lá. Então quer dizer, tem uma vila pra lá e uma vila pra cá. Nossa, é sobrando opção, cara. né? Ó, oh, por falar nisso, é... você viu o Tuguinho, eu queria falar com ele. Ih, cara. Você também, cara Ó, tu, o Tugin, cara ele, ele tá escondendo uma coisa da gente Eu tenho que falar O servidor tem que saber Não adianta Tá ligado? Hum, hum, me conte, me conte Ele achou uma coisa muito estranha E ele tá escondendo de todo mundo Por sorte ele me mostrou, cara Mas, ó Eu não sei nem como explicar isso pra você, LG Eu tô marcando um grupo Já falei com o Phantom Já falei com o Foca E se tu quiser Daqui a cinco minutos Você me encontra lá na frente da casa do Tuguin Ele não tá a gente falando invadila, da habilidade lá, dele, né? Não, cara Não, a habilidade dele eu nem nem sei qual é e, mano, não é. É muito além disso. Mas, ó, você precisa ver com seus próprios olhos. Tá? Daqui cinco minutos aonde? Na frente da casa do Tuguinho, É do lado da casa do Foca, aqui pra trás. Tá. A gente tá. se encontra. Tá. A gente já tem um pequeno grupo pra tentar forçar a entrada porque parece que ele já fortificou tudo lá e ele tá assim de conchavo com a Pu, cara Eles Pera, ele, um ele, ele tem um segredo é. mas isso é bom ou ruim pelo jeito que ele fala é péssimo eu já vi eu vou confessar pra você que eu já vi e eu não consegui identificar o que é mas me deu um calafrio que eu saí de lá correndo Legenda. você já viu então já vocês precisam ver com próprios olhos tá beleza então eu te vejo lá em cinco minutos tchau, tchau. tá me encontra lá de cinco minutos aqui é cinco minutos hein tem tá, falta fechou fechou. Peraí, será que isso é alguma coisa a ver com aquilo ali? Eu acho que era uma punheta de tempo, mas aparentemente é alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, ou é aquele castelo ali? Bom, vamos esperar da hora do encontro do house. E a gente resolve isso aí, gente. Vem, vem, vem, gente. É aqui, ó. Olha, ele construiu até um negócio em cima aqui, ó. Vem Mano ver esse espécie, vem isso. Mano isso. Não, não, não, mas, mas, não, tem não, não O que Dez... que é isso? Não, não, não. Vamos, vamos, vamos, vamos. Não, não, não, não, não, não, é, não é pra entrar não, gente. Ué. Todo não, mundo vai. tem que ver isso, cara, abre aí pra nós ver, o servidor inteiro precisa ver. Não, a puta é ruim. Ah, não, não, isso aqui é uma área restrita, afastem-se, por favor, não é pra chegar perto não, galera, isso aqui é a base cês... do Tuguin. sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Vocês têm que ver isso, gente, circulando, todo circulando. mundo tem que saber. Tem circulando, pessoal, não, não, não. circulando, pessoal, circulando, pessoal, circulando, pessoal. Não, vai, não, vai, não mano, vai, vai, vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai de vai, de vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai aqui vai vai vai vai vai aqui, aqui. Ele tá louco, velho. Para pô, todo calma, mundo. tudo, velho. Calma aí, deixa nós ver o negócio. Ah, pô, impede ele de algum jeito. Ele não ó, gente, não, não é bom se se aproximar daqui, não, velho. É perigoso. Pera sai aí. todo mundo, senão eu vou explodir. Pera, tudo. Ó, ó, ó, oferta maneira. Cinco biscoitos você, se a gente ver. Cinco. Não. 18 pão, 18 pão. Tá todo mundo. Dois diamantes, dois, tá dois tá diamantes. Vocês tu, estão tudo com habilidade aqui. Vocês não vão. Mano, vai Todos Tô os itens do foca pra gente entrar. Meu Deus. Não, que é isso? Ô, sai fora, me adiciona A gente dá o foca. Pode ficar com o foca. É, a gente dá o foca. Okay. Vamos entrar, mano. Vamos okay. entrar. E? Gente. Que isso, mano? Tchau tchau tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. sai, sai, sai, sai, sai. sai, sai, sai. sai, sai. Vai, não, vai, vai, vai. vai, vai! Pode ficar com foco, vai ficar com foco! Ah, não me deixe pra trás! Mano, então bota água pra nós aí, vai, vai, foda-se! Velho, vou aqui, cara! Mano, vocês ouviu esse barulho também? Mano, eu ouvi, velho! Que barulho bizarro! parecia um monstro, alguma coisa do tipo! Eu nunca Mano, vi esse barulho antes, cara! Nossa, que coisa horrorosa! Não, é pior que eu fui lá só por curiosidade, que eu vi todo mundo indo e eu não faço ideia do que vocês estão indo fazer lá! Mano, a minha dúvida é o seguinte: aquilo já tava ali ou eles criaram? E eles estão sem armadura! Eu tô só com aquela roupinha meio que trefe lá de radiação, né? Mano... Será que eles domaram Cara, eu um bicho? Eu Será que vocês... é um bicho? Deixa eu falar pra vocês que eu já vi. O, o quê? que é? Véio? O que Não sei explicar. Vocês Ué? têm que ver com os próprios olhos. Não, não tem como explicar. E outra, o Tugin falou que foi achado. É, a gente derrota aquilo com machado, picareta, espada, luneta, o quê? Cara, eu queria muito, muito saber, muito te ajudar, LG, mas eu não faço ideia do que é aquilo, cara. Eu nunca vi na minha vida. É uma, algo completamente desconhecido, cara. Não sei. Mas o que aquilo é o... vivo? Eu acho que sim. Como assim é que não tá vivo, velho? Pera, pera, pera. Eu, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Calma aí, calma aí. V vamos, vamos se unir e vamos. Vamos se equipar e pensar em alguma coisa para acabar com isso. V Vamos formar uma aliança, o que vocês acham? Opa, eu acho uma boa ideia, eu acho uma ideia. Mas precisa do nome. Eu tenho uma ideia. Fala. Aliança Biscoito. É isso. Ah, ah, boa. É do nome? Ah, boa! Boa! Por que é o Foca não quer pegar o dele? Ah. Foi a mal beleza. não sabia que era pra mim, velho. Temos um traidor? Desculpa, temos um traidor desculpa, desculpa. já? Não, como assim, ah, velho? Nem sei o que é embora, aquele cara. troço ainda. Tá, aliança secreta, aliança biscoito, hein? Ó, só nós quatro, hein? Por enquanto, né? Beleza, é bom. ó, beleza. ó, ó. Se, se, alguém, se a gente quiser se chamar pra ninguém ouvir ou desconfiado do nosso negócio, vamos criar algum som pra chamar os outros. Você tem alguma ideia, Phantom? Ah, a gente pode gritar tipo assim... Ah, eles estão vindo Que tal? Não, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa! Gostei, gostei! Tá. <risos> Ó, oh, eu acho que o um, um, um sinal mais sutil, galera, é fazer só assim, ó. Ué, ele assim? bota na mão e tirar o biscoito? Assim. Mas se eu tiver é, de costas, vou estar tá vendo você colocando o biscoito na mão? É, não, não, vai ter que ser na frente. Faz, Faz assim, assim, assim joga assim, o biscoito ó. pra cima. Não, mas tem alguém que pode pegar. Pera, eu, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Faz assim, ó. Blé. E pronto. Tem o barulho e tem efeito visual. Blé. Blé. Blé. Faz aí seu blé aí, ó. Ah, não, Eu faço o blé. Não, vai menos eu Boa. É isso, hein, ó. Mostrou o biscoito, fez o barulho, é porque é sobre aquilo. Ó, oh, mas eu digo uma coisa, mano. Eu vou tentar e descobrir o que é isso daí, porque eu fiquei muito curioso com isso, mano, na moral. Toma cuidado, cara. Você viu de perto, eles estavam usando roupa especial, você viu o barulho. Toma muito cuidado. Eu não suportei olhar 10 segundos e sair correndo, velho. Foca, Man... pode ser... Não, você tá de ferro. Eu tô muito curioso, velho. Tá, tá. Pessoal, Vai. pessoal. Foca, você tá de ferro, não é? Você pode até morrer se você for assim. A gente tem que e estar mais é preparado, Foca. É, é nem é todo nível você tá por sinal, né? Tá então, só um pedacinho. Ó, é. vamos se separar por agora, vamos se equipar e depois a gente tá. conversa. Pode ser? De pode um ser, local pode de ser. encontro, que a casa do Foca não tem nem telhado completo, A gente é. tem que fazer uma base secreta. É. Isso. isso. Uma boa. Concordo, concordo. Concordo. Base secreta é. da organização biscoito. E ela tem que ser isso. forte de um biscoito. Ó. Oh. Ah. <risos> tá, adeus, <risos> adeus.